Olá! Eu sou a Vi do Blog Santirania e hoje eu vou te mostrar as minhas últimas aquisições de livros! Antes, alguns adentos. Um, eu tô com essa voz estranha, porque eu tô saindo de uma crise de rinite muito forte, então minha voz ainda tá voltando ao normal. E dois, esses livros foram comprados com, vales, com os meus vale presentes. Um é do meu primo que me deu de Natal. E a gente já tá no meio do ano, eu não tinha gasto ainda. E o outro eu ganhei do pessoal do meu estágio, quando eu troquei de estágio. Então, eu juntei os dois pra poder comprar bastante livro. Como eu já tinha mostrado no meu outro book haul, eu tinha comprado o Como Eu Era Antes de Você, da Jejean Moyes. Eu já li, já resenhei no blog, eu vou deixar o link aqui pra vocês. E eu me apaixonei por esse livro, eu tava obcecada por esse livro, eu fiquei muito chateada, porque eu queria ler mais coisa nesse estilo. E aí, eu juntei os meus vários presentes pra aproveitar e poder comprar os outros livros da Jojo. Então, esse book haul é só Jojo Moyes. Eu comprei o Depois de Você, que é o 2 do Como Era Antes de Você. Que, pelo que eu entendi, é a Lou se adaptando à vida pós-Will. E... Meio que respondendo algumas questões que ela tinha, assim, não sei direito. Não sei se é uma carta, eu queria que fosse uma carta. Eu adoro livros que são cartas. Mas eu queria que fosse uma carta, mas eu acho que não é E eu tô muito ansiosa pra ler, vou começar a ler, tipo, amanhã, sério O outro livro da Jojo que eu comprei é A Garota Que Você Deixou Pra Trás Que acontece na França, que se passa um pouco na França e um pouco na atualidade, pelo que eu entendi E é uma história que vai, uma história do passado que vai interferir numa história do futuro e eu adoro esse tipo de coisa Então eu tô com a expectativa muito alta pra esse livro, muito alta mesmo e também é da Jojo, e aí a gente tava olhando na gôndola e parece que todos os livros são numa série, porque as capas dela são muito parecidas. Mas não, é um estilo que, for, que adotaram pros livros dela e eu achei maravilhoso, eu acho tão lindo esses livros. É que tipo, a gente bota assim nesse tempo pra deixar bonito mesmo, né? Eu sei, eu faço isso também. O último livro que eu comprei foi A Última Carta de Amor, esse que eu não sabia nada sobre. Eu nem tinha ideia, eu achei, na verdade, que era uma carta da Low pro, pro Will, mas não tem nada a ver, é outra história. E nessa aqui, é uma jornalista que descobre algumas cartas e ela vai atrás do cara que escreveu essas cartas. Pra resolver o casamento dela, então são duas coisas que se conversam. Eu não li ainda, eu tô louca pra ler, a expectativa assim, ó, tá lá em cima, eu não sei, qual, eu vou ler depois de você primeiro, porque eu vou ver o filme aí eu quero ter lido já os dois antes de ver o filme, mas eu tô muito ansiosa pra ler os outros, eu quero ler de uma vez, só que eu não tenho tempo pra isso, eu vou começar lendo ler no ônibus, eu acho, se eu não passar mal. E é isso, esses aqui foram os livros que eu comprei, que eu tô apaixonada, e eu paguei em cada um, cada um custa 35 reais, se eu não me engano o que é mais caro é o Depois de Você, porque recém lançou, mas eu tenho o cartão Fidelidade da Saraiva, que é um cartãozinho, ó, bagaceirinho, normal, e eu tô com a nota aqui, e eu ganhei 7 reais de desconto, então a minha compra ia ser 110 reais, e eu paguei 102, então eu tenho ainda um dinheirinho no meu, no meu cartão pra gastar, mas eu vou juntar com os próximos vales, aí eu vou gastando assim, e aí esse aqui foi o que eu comprei, todos eles são da Intrínseca, porque a Jojo Mês é uma escritora da Intrínseca. E a qualidade é incrível, o meu, que eu tenho já quase um ano e um pouco, tá inteiro e eu levava na mochila pra ler E ele não abriu, não, não esgaçou aqui a, a lombada, tá perfeitinho, então vale a pena pagar os 35 reais cada um Eu acho que se vocês forem em, tipo, sei lá Black Friday, essas épocas assim, que tem essas promoções malucas, vocês conseguem por bem menos. Mas como eu aproveitei que eu tava no shopping já, eu quis comprar, aí eu comprei todos eles numa vez só e com vale presente, que é mais em conta. Pra fazer esse cartão aqui não precisa ter nada, é só CPF. Então é muito simples e acumula ponto. E quem compra bastante livro é sempre bom ter. Eu compro muito livro, não assim, muito seguido, mas quando eu compro eu compro bastante. Então, vale a pena pra mim ter esse cartão, porque aí eu vou acumulando os pontos. Fica a dica da Tia Vi. Faça cartão fidelidade das lojas, dos restaurantes, de qualquer coisa que a gente ganha bônus. E bônus é vida, bônus é amor. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma sugestão de livro pra me dar, escreve aqui embaixo. Ou ainda, se tu quer me sugerir algum vídeo, porque tu quer ver que eu, eu respondo em alguma tag... Deixa aqui embaixo também nos comentários que eu juro que eu leio tudo e eu vou anotando todas as sugestões de vocês e vou deixando num caderninho que eu vou gravando conforme dá. Um beijo e até a próxima. Tchau!